E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amigo, olá, amigo. Aquela frente fria que se formou no sul, lá no Paraná, começa a avançar gradativamente pelo Oceano Atlântico e vai interferir sobre São Paulo. Tempo nublado no litoral, já choveu na divisa do Paraná. Essa onda de vai, vem, vem e vai, vai vir no Fim de semana, né? Infelizmente, vamos ter a instabilidade sobre todo o litoral entre sábado e domingo. Sexta-feira à tarde já começa a mudar... Vem água por aí, vem também queda na temperatura, não é frio, mas um alívio aí nas temperaturas mais abafadas que ainda hoje vão predominar com 27 graus de máxima, amanhã 24, 25 graus. No interior do estado, melhoria, mas a partir do noroeste do estado até o centro paulista pode chover ainda, principalmente durante a tarde e a noite. Ventos fortes, hein? Rajadas de até 70 km por hora em algumas regiões, inclusive no litoral, poderão acontecer. Fim de semana com instabilidade no litoral, chuva a qualquer momento no sábado. Já no domingo melhora, mas fica com muitas nuvens, temperaturas amenas. Calor do interior também reduz um pouco. Temperaturas caem durante as noites e madrugadas, mas não é frio não, é umidade. Grande abraço a todos! O do Tempo